E vamos começar o resumo do dia 25, dia 13 de dezembro. Comecei a trabalhar, fiquei trabalhando até a hora do check-out. Fiz o check-out que era 11 da manhã e falei bom, vou almoçar. Depois eu procuro algum lugar aqui perto para trabalhar, tipo um co-work, alguma coisa assim. Então eu fui lá comer aquele ramen carbonara que o, o Roberto Maxwell tinha postado, porque assim, gosto de ramen, gosto de queijo, então não tem como eu não gostar de ramen carbonara. Então eu fui lá e pedi. Não é um prato barato assim, para os preços de de irame até que ele é, é um pouco salgado, né? Ele era 1.400 yen mas olha, valeu cada ien. e assim, muito gostoso, a carne bem, aquele sabor de meio churrasco sabe? Só que eu não esperava que fosse cair tão pesado eu não sei também se foi porque de manhã nesse hotel né que eu tinha comentado, eu tinha direito a café da manhã e eles distribuíram nesse dia um pão de rocaido, pão de leite de rocaido. então tipo, não sei se foi muito leite no mesmo dia, leite, queijo, né, então sei lá, sei que caiu pesadíssimo, Aí eu falei, nossa senhora, meu Deus, é gostoso, mas deu aquela lombeira braba Eu vou arranjar um café aqui em Kyoto, minha primeira previsão era ir para Manaus, cidade e era ter ido ontem, nem era hoje, mas é isso, trabalhar, viajando, às vezes você tem que sacrificar alguma cidade e como que outro é uma cidade que eu sempre venho. Ele foi escolhido, né? Que aí eu pude aproveitar melhor as cidades anteriores que eu nunca tinha ido. Aí eu falei assim: vai ser duro trabalhar agora. Mas eu já tinha visto esse café, esse café era relativamente perto. Então eu fui lá. Fab Café, depois eu descobri que é uma rede muito grande. Inclusive aqui em Nagoya tem pertinho. E aí eu fui lá trabalhar. E o espaço era gigante. Eu não esperava que fosse tão grande. Eu esperava que fosse um café que tivesse um espacinho ali pra você trabalhar. Mas não. Primeiro andar: se você só pagar, assim, você compra qualquer coisa e fica tem direito a ficar lá três horas. Mas você tem que comprar alguma coisa. Eles têm várias mesas diferentes né ah mesa em pé mesa com banquinho mesa com cadeira de escritório e eles têm uma área também de tipo produção que tem umas impressoras é, produção gráfica um negócio assim eu não entendi muito bem não e se você subisse né? Tem o segundo andar, mas o segundo andar você tem que comprar alguma coisa e pagar mais mil ienes, mas em compensação você pode ficar o dia inteiro. Não sei como é que eu espaço lá de cima, porque eu, eu ia ficar pouco tempo, ia ser tipo, não fiquei nem três horas. né? Eu cheguei lá por volta de meio-dia e, e três horas eu tinha que sair, duas e pouco eu tinha que sair, porque eu ia pegar um trem pra ir pra Suzuka. Aí eu acabei mandando pro Roberto e falei: Caraca, Roberto, já veio nesse coworking aqui? Mandei pra ele ele, Nossa, tô precisando de um lugar pra trabalhar mesmo. E aí ele foi lá, a gente se encontrou, ele foi lá trabalhar. Aí a gente ficou lá trabalhando tempo. Eu saí e ele continuou lá. Fui no hotel. Era aquele hotel, né? O Tavinos, que você tinha o check-out todo automatizado, né? Check-in, check-out. E o bag de storage, que é, eles guardam a mala pra você, tudo automatizado também. Você só precisa de um cartão, tipo, eu usei o ice card, então você passa só seu ice card e aí ele valida. E aí quando você for pegar, é só passar só seu ice card que vem só a sua mala. Fantástico. Saí de lá, peguei o ônibus, o ônibus lotado e, e nesse dia eu me lembrei porque que o e eu já vou de mochilão. Gente, é muito ruim entrar em transporte público cheio com mala. Eu não lembrava que era tão ruim, porque eu não tinha passado por isso ainda, assim. Não, não tinha pegado nenhum transporte muito cheio até esse momento. Cheguei lá em, em, na estação de Kyoto e fui pegar os trens, né? Na verdade, eu fui comprar o passe, o passe da Kintetsu. Dessa vez eu tô com um passe de 5 dias da Kintetsu, porque A Kintetsu tem passe de 1, 2, 5 dias, né? E o 5 dias plus. Mas 5 dias plus é mais pra quem vai pegar ônibus interno e tal, e não seria o meu caso. Então eu peguei o de 5 dias porque só o deslocamento de Kyoto até Suzuka Dava por volta de uns 2.800 yen, o passo custa 3.600, e só uma ida e volta Na goya Suzuka Dava 840 ienes. Eu saí, peguei os trens, e aí fica uma dica Sobre o Kintetsu Rail Pass, ele tem, tem Várias formas de você usar, tipo o Gear Pass, só que ele, diferente do dia Pass, ele não cobre a tarifa de reserva De assento, se você for pegar trem de expresso você tem que pagar o assento E nesse dia em Kyoto Que eu fui pegar o e fica outra dica sobre essas linhas Se eu fosse pegar o trem da vez, eu ia pegar um local Eu ia demorar muito para chegar O local é aquele que vai parando em qualquer lugar Então eu peguei um trem uns 20 ou 30 minutos depois Só que eu peguei um trem expresso O trem expresso ele pula várias estações E você não tem que pagar taxa de reserva de assento E aí peguei o trem, fui para Suzuka e fui no Sushiro Cheguei em Suzuka minha prima foi lá me buscar na estação Falou, o que, é que você quer comer? Eu falei, não comi peixe cru praticamente nenhum até agora Ela falou, então tá bom, vamos lá no Sushiro E a gente foi no Sushiro, que é uma rede muito grande também De kaiten sushi, que é aquele sushi na esteirinha, né? E, e você vai pedindo pelo tablet e vai chegando pra você, ou se você se passar algum que não tá com um pratinho vermelho embaixo, que o pratinho vermelho é pedido, você pode pegar e simplesmente comer. No final das contas, você paga pela quantidade de pratinho o e cor do pratinho, né? Cada cor tem um preço. É uma forma muito barata de comer peixe. Não é, não vou te dizer assim, nossa, a qualidade do peixe é a top de linha, não é. Mas não é ruim também, comparado... <risos> Sinceramente, comparado à qualidade de peixe que a gente come no Brasil, é muito bom. Então, assim, vocês não vão sentir a menor diferença. Acompanhe as histórias e vou ficar por aqui. Até né.